Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. O LIVRO DOS ESPÍRITOS, Allan Kardec, questão 473 um dos mais belos estudos que o Espiritismo faculta aos seus adeptos é, certamente, aquele a que os casos de obsessão nos arrastam. Temos para nós que esse difícil aprendizado, essa importante ciência de averiguar obsessões, obsessores e obsidiados, deveria constituir especialidade entre os praticantes do Espiritismo, isto é, médiums, presidentes de mesa, médiums denominados passistas, etc., Assim como existem médicos pediatras, ocultistas, neurologistas, etc., etc., também deveriam existir espíritas especializados nos casos de tratamento de obsessões, visto que a este será necessária uma dedicação absoluta a tal particularidade da doutrina para levar a bom termo o mandado. Tal ciência, porém, não se poderá limitar à teoria, requerendo antes paciente e acurada observação acerca dos casos de obsessão que se apresentem no limite da ação de cada um. Pois é sabido que a observação pessoal, a prática no exercício do sublime mandato espírita, enriquece de tal forma os nossos conhecimentos a respeito de cada caso com que nos defrontamos que... Cada um deles, ou seja, cada obsidiado que se nos depare em nossa jornada de espíritas, constituirá um tratado de ricas possibilidades de instrução e aprendizado, visando a cura, quando a cura seja possível. Tantas são as modalidades, as espécies de obsessão que se nos têm deparado durante o nosso longo tirocínio de espírita e médium que, certamente, para examiná-las todas, na complexidade das suas manifestações e origens, precisaríamos organizar um compêndio. Nesta ligeira anotação, portanto, preferiremos tratar de alguns casos da nossa observação pessoal, nos quais agimos como médium, às vezes, ou como conselheiro de ambos os implicados no fenômeno, isto é, o obsessor e o obsidiado. Mas antes que entremos diretamente na exposição que pretendemos tentar, preferimos reportar-nos ao mestre por excelência do Espiritismo, Allan Kardec, cujas sensatas advertências não foram jamais desmentidas pela observação dos seus seguidores até o presente momento. Em O Livro dos Espíritos, vemos ainda os seguintes ligeiros esclarecimentos que pedimos vênia ao leitor para transcrever, visto que nunca serão demasiados o estudo e a meditação sobre qualquer ponto importante da doutrina espírita, se é que nela existem pontos menos importantes uns do que outros. Assim, relembremos, além da questão 473, acima citada, também as de número 474 e seguintes. Pergunta Allan Kardec aos instrutores espirituais que ditaram aquele Código de Ouro. 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo... Pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir achar-se, de certa maneira, paralisada? E o instrutor espiritual respondeu. Sem dúvida, e são esses os verdadeiros processos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epilépticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos. 475 Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um julgo, desde que, com vontade, firme o queira. 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela a terceira pessoa um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque, quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. 478. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se. 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. É evidente que aí, no que acabamos de ler, se trata apenas de casos de obsessão em pessoas que mais ou menos conheçam o fato e que por isso mesmo estariam em condições de auxiliar a própria cura com o vemente desejo de se libertarem do incomodativo assédio e cuja força de vontade fosse a principal terapêutica. No entanto, a observação, a prática dos trabalhos transcendentes do espiritismo adiantam que, na maioria dos casos, o obsidiado absolutamente não se encontra em condições de auxiliar a si mesmo, seja em vista da subjugação total por que se deixou envolver, seja pela fraqueza ou a ignorância que a sua vida de descrença e materialismo produziu, retendo-o afinado com as imperfeições de ordem geral. Cumprirá então aos espíritas que tratam do caso, isto é, médiums e diretores de trabalhos práticos, agirem com o cabedal que a doutrina fornece, a fim de testemunharem o valor da mesma. Como bem vemos nas perguntas citadas e como a observação demonstra, será necessário a uns e outros o conhecimento sólido da doutrina para a análise indispensável das comunicações do obsessor e uma dedicação ilimitada ao trabalho, um coração reeducado nos princípios do amor e da fraternidade, equilíbrio moral autêntico ou, pelo menos, o desejo sincero de adquirir essas qualidades por meio do esforço diário por uma reforma pessoal, a fim de se imporem ao obsessor pelo exemplo e a pureza de sentimentos, e assim convencê-lo à própria reforma moral. O próprio médium, a sós consigo e suas leituras e preces, muito poderá contribuir para a conversão do espírito endurecido, pois os seus exemplos e o amor que por ele demonstrar cativa-lo-ão, e ele se tornará um amigo, e daí a aceitar os conselhos sugeridos, a distância será menor. Todavia, para atingir tal possibilidade, será necessário ao médium, por sua vez, muitas renúncias e reformas pessoais, fé inquebrantável, assistência espiritual comprovada e segura e a possibilidade de permanecer em condições vibratórias, mentais e físicas satisfatórias, constante diariamente e não apenas nos momentos em que se sentar à mesa da comunhão com o invisível, para o desempenho do seu sagrado mandato, pois do elevado e criterioso desempenho dos médiuns depende o êxito das reuniões espíritas em geral e das curas das obsessões em particular. Isso afirmamos, porém, não excluindo a responsabilidade dos diretores terrenos das mesmas, de cuja segurança moral e conhecimento de causa igualmente dependem os bons êxitos de quaisquer reuniões práticas de espiritismo, e lembrando, outro sim, a responsabilidade de cada um dos próprios componentes da mesa. Pode-se dizer, portanto, que esses trabalhos são fruto de uma comunhão sublime entre médiuns, diretores de sessões e guias espirituais, sob o patrocínio do Cristo de Deus, mestre maior de toda a ciência, e que, por isso mesmo, todos temos grandes responsabilidades, o desempenho é sagrado para todos e não poderá ser realizado com indiferença ou menor grau de dedicação. Daí o imaginarmos que os trabalhos para curas de obsessão deviam ser especialidade de determinados espíritas e sempre realizados em ambientes discretos, onde quaisquer rumores do mundo não penetrassem, pois é sabido, por quanto se dedicam às investigações transcendentais, que as vibrações ambientes influem poderosamente, bem ou mal, nos trabalhos práticos do Espiritismo. Essas atribuições, ou seja, a dedicação aos casos de obsessão, requerendo constante e profunda atenção, observação e estudo, absorve de tal forma as preocupações do experimentador que bom seria que ele somente se dedicasse a tal setor, a bem dele mesmo e do próprio labor. No capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, na Prece para o Começo da Reunião, existe a seguinte advertência, a qual sensatamente instruiria os médiums que a estudassem com o coração atento e também aos respectivos diretores, pois a instrução espírita não pode perder de vista nenhum detalhe que vise a solidificá-la. Bons Espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos... Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiums que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Entretanto, nem todos os obsessores são verdadeiramente maus, e de muitos deles poderemos fazer amigos espirituais nossos por meio do bom tratamento fraterno que lhes dispensamos. Lembramo-nos aqui de um desses obsessores, com o qual travamos conhecimento durante certos trabalhos para curas de obsessão, realizados na antiga Casa Espírita da cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, o qual dizia quando, presidindo nós as sessões, o exortávamos a abandonar a infeliz atitude de perseguidor do próximo, usando então expressões quase integralmente idênticas às aqui lembradas. Perdoe, minha querida, é com pesar que a contrario. Peça-me outra qualquer coisa e eu a atenderei com o coração nas mãos. Peça-me que seja bom e caridoso para com qualquer outra pessoa, que ore pelos que sofrem, como a vejo fazer aqui todos os dias. Peça-me seja o que mais for e me esforçarei por atendê-la. Mas não me peça para desviar dele, o obsidiado, o castigo que tanto merece, porque isso está além das minhas possibilidades. Se a senhora soubesse o que ele me fez... Da sua pessoa, isto é, a senhora, tão meiga para mim nas suas orações, tão afetuosa, tão boa para os meus companheiros de desgraça, eu gosto muito, muito mesmo. Ser-lhe-ei eternamente grato pelo bem que me vem prestando. Estarei pronto a servi-lhe em qualquer emergência em que lhe puder ser útil, mas a ele, não." Eu o odeio com todas as forças do meu coração ultrajado pela maldade dele, e não o pouparei. O teu drama foi vivido há tantos anos, meu amigo, porque retê-lo nas recordações para continuar sofrendo o seu amargor? Não seria mais consolador procurar perdoar e esquecer, concedendo tréguas ao coração sofredor para tentar a felicidade na prática do amor fraterno? Evidamos nós, mas pareceu não ouvir a nossa insistência, pois continuou a frase interrompida. Sim, minha querida, somente dois lugares lhe assentam bem como residência. O hospício onde presentemente se acha o cadeia, pois a ambos eu conheci por culpa dele. É o um miserável, acredite, é pior do que eu e merece o que está sofrendo. Esse obsessor, como se vê, não era dos mais endurecidos, visto que admitia atitudes amáveis para outra em que não o seu adversário, e era sincero, declarando que a este não abandonaria em vez de mistificar, concordando em se afastar do mesmo apenas no intuito de se livrar de nossa impertinência, como muitos outros o fazem. E, quer nas sessões práticas que então realizávamos, quer a sós, durante a vigília, ou em nossos transes de despreendimento, demonstrou sempre grande respeito e mesmo afeto por nossa pessoa. Em certa ocasião, quando as dores de uma grande provação nos assaltaram, tivemos-lo ao nosso lado tentando algo para nosso alívio, qual bom amigo terreno que, Apesar de não ser personalidade propriamente virtuosa, é capaz de bem querer e favorecer um amigo. Cerca de um ano mais tarde, no entanto, cansou-se de praticar a vingança, envergonhou-se do próprio procedimento e porque já tivesse adquirido conhecimentos razoáveis sobre o Evangelho e a doutrina espírita, graças à convivência com os componentes das aludidas sessões, arrependeu-se, abandonou a presa, que se recuperou lentamente, e despediu-se de nós para novos ciclos de progresso. Como bem se percebe, essa entidade permaneceu reeducando-se nas sessões da antiga Casa Espírita, assistindo aos trabalhos práticos e aos estudos durante cerca de dois anos, quando ensejos lhe foram renovados para observar o elevado ideal que movia aquelas criaturas, que outro desejo não possuíam, senão o de progredir na prática do bem e do amor a Deus. A instrução doutrinária, o exemplo, a paciência e o amor são, portanto, fatores indispensáveis ao bom êxito dos trabalhos de curas de obsessão. E não julguemos que qualquer entidade endurecida no erro possa converter-se e arrepender-se rapidamente sob a magia da nossa doutrinação durante uma ou duas reuniões. Elas permanecerão, talvez, frequentando nossos trabalhos a fim de se instruírem e se reeducarem sob nosso contato, conosco fazendo o aprendizado rudimentar para conseguirem novas fases de instrução e progresso. Alguns dali mesmo voltarão a reencarnar sem atingir a espiritualidade. E então, certamente, o obsidiado igualmente será agraciado com novos ensejos redentores. Entre mentes, nada se conseguirá se o próprio obsidiado não auxiliar a cura, procurando renovar-se moral e mentalmente, corrigindo suas imperfeições e reagindo contra as sugestões maléficas do opositor. Pela prece humilde e fervorosa, ele muito conseguirá para si próprio, pois tal procedimento, digno e agradável às leis de Deus cansará o obsessor, que cedo se retirará, compreendendo que a si mesmo ofende quando procura ofender o próximo. O obsidiado, então, muito poderá fazer pela regeneração moral do seu obsessor, o que o elevará em méritos no conceito do mundo espiritual, para ele atraindo as simpatias protetoras. Ainda de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, convém recordar os trechos seguintes, os quais muito alertarão quanto ao que empreendermos para o citado trabalho de curas de obsessão. São extraídos do prefácio do Pelos Obsidiados, no mesmo capítulo 28, item 81. De sua leitura e respectiva meditação, ressalta a necessidade do pleno conhecimento de causa daqueles que se dedicam aos casos de obsessão, consoante acabamos de lembrar. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante ação idêntica do médium curador nos casos de enfermidade, cumpre-se e elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta ação mecânica, mas que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, observando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua boa vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o lança, visto que, então, longe de secundar, repele toda a assistência. É o caso da fascinação infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. O Livro dos Médiuns, parte 1, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Na observação, item 84 do livro Prece, existe também este precioso tópico, pois é bem certo que jamais devemos depreciar quaisquer tópicos, por pequenos que sejam, das instruções doutrinárias. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto aos rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém... É isto um fato incontestável pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência tanto quanto pela lógica é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Veja-se o Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão. Cumpre-nos acrescentar a essas interessantes observações de Allan Kardec as considerações que se seguem a nós ditadas psicograficamente em resposta a determinadas perguntas feitas por um médico espírita. Tantos são os pedidos de esclarecimento sobre obsessões que recebemos que não seriam inúteis investigações perseverantes acerca de todas as feições desse terrível flagelo que parece sondar o homem do berço ao túmulo, sob múltiplos disfarces, o que indica o mal existente nos refórios da sua própria alma ou consciência, ou ainda da mente. As referidas considerações recebêmo-las do espírito doutor Adolfo Bezerra de Menezes e são apresentadas ao público a título de estudo e observação, e não como a afirmativa cabal, pois não ignoramos que jamais um médium Leigo sempre nas teses que recebe do invisível e desconhecendo fundamentos científicos, poderá afirmar como expressão absoluta da realidade aquilo que obtém por meio da sua faculdade, se não dar, ao estudo de adeptos credenciados pela competência e idoneidade de caráter, todo o produto da sua faculdade.